Round e aí, pessoal, aqui é a Paloma. Eu estou jogando nas casuais. Eu estou jogando a primeira vez com o Alex enfrentando o Guile. Quem ainda não viu, é, estou fazendo uma série testando personagens. E tá muito legal aqui, ficando nesse golpe de pular. É uma leveza desse golpe. O Guilin ele fica sem oportunidade de ficar dando esse Sonic Boom dele. E aí ele morre. Também não, não tinha nem sangue. Como eu não sei direito me, é, os golpes do, do Alex, é melhor ir pra cima e batendo já Não ficar pulando. <risos> Meu, tentar agarrar Porque ele também, o Alex tem um agarrão Dá tudo aqui, mexer em tudo Ó, ele conseguiu tirar Meu, para com esse pé dar o um pulo aqui, quieto. ah pega e errei aqui, e ainda falta um pouquinho de treino. Kate Perry! Nil, se agarrão dele é legal. Ainda bem que ele foi sozinho pra cima. Gente começou Eu, ele ficar soltando o Sonic Boom dele, ficar lá. You win. Round Fight. Eu vou agarrá-lo bastante e pular, claro. Toma a cabeçada. <risos> Olha, ele saiu <risos> Ele tá esperto Ele tá, tá esperto O tá cara dando isso agora Tá dando certo Vai Meu, não é fácil, gente quem sabe jogar com o Alex, dá a dica aqui, que vocês estão vendo que eu tô errando. E quem gosta de enfrentar o, o Guile, comente aí. É complicado enfrentar. Mas parece que com esse golpe tá dando certo. I I can fly. Meu golpe! E deixar esse cantinho, tá só pulando. Olha, deu bem na hora. O oh. gente, ah, não. Vai que eu tô esperta também. Daí.